שלום לכולם. estamos em paraá Mipatim Nossa parachá fala sobre todas as leis entre se chama Benada la Javeru Entre uma pessoa e companheiro dele, o amigo dele, todos as leis se alguém ele roubou, se alguém prejudicou outro, qual é a lei que precisa fazer? Faginte nun boi ke pejudicou boi du outro. Então todas as leis é para achado mispatim de ben adam la khavaro. Emmos aqui na parasha no Parak Vinchium capítulo 21 o pasuco o versículo 24. Está escrito assim: Quando alguém bateu, prejudicou é tirou o olho do amigo, do outro. Vem no passuk que fala claramente, aparentemente, isso que está escrito no passuk, simples. Ain tachatain, olho, em troca do olho, quer dizer que precisa tirar o olho do outro. Shen tachatchen, dente, tipo, no lugar do dente, tirou o dente, precisa tirar o seu dente. Também na mão, a mesma coisa, a perna, tudo. assim que está escrito simplesmente. Então precisa fisicamente. A pessoa que prejudicou o membro do amigo, do, do amigo dele, precisa tirar o órgão dele também. Isso que está escrito na parasha. Vem nos rachamim, os rachamim chegaram e falaram uma coisa, não, não, não, não, não, não vai tirar o olho dele, não, vai precisar pagar mesmo o dinheiro, o valor, o valor que ele fez, ele precisa pagar, de onde tiraram isso nos sábios? Então a primeira coisa, explica o Maimonides, que tudo isso a gente recebeu de tradição, Rabino para aluno, Rabino para aluno. E a gente ouviu isso desde Moshe Rabenu. Moshe Rabenu para Yoshua E nunca a gente viu uma situação que alguém que tirou o órgão do amigo dele, tiramos o órgão dele. Nunca. Nunca teve uma, uma situação dessa. Então certeza que isso é a verdade. Recebemos isso como uma tradição. Primeira coisa fala o Rambam. Segunda coisa, a gente sabe, os sábios explicam, que é impossível de tirar, se Ruven tirou o órgão de Shimon, impossível de tirar o órgão de Ruven. Por quê? Porque vai tirar o órgão de Ruven, pode machucar ele ainda mais. Tem alguém que vai tirar o órgão dele e vai acabar o quê? Pode até morrer. Então, impossível de fazer exatamente. Impossível. Por isso precisa ser um pagamento de dinheiro. Assim que explica o Avraham e Ben Ezra, certo? nos nossos sábios explicam que precisa ser dessa forma. E também, o que adianta de tirar o órgão do primeiro? O segundo não vai receber o dinheiro dele. Ele precisa, agora não tem, não tem esse órgão para trabalhar, ele precisa desse dinheiro. Você vai tirar do primeiro, o primeiro não vai ter, vai, não vai poder mais trabalhar, vai trabalhar menos, então não vai poder pagar o que ele fez, o que adiantou. Então isso é da maneira mais prática, que é impossível de explicar que é verdade, isso é como simplesmente dá para ler dentro da Torah. Mas ainda mais o Rambam, Maimonides, ele reforça isso, que está escrito alguns versículos antes. Que alguém que bateu o outro. Precisa pagar. A gente sabe. Precisa pagar o valor. Que agora ele está valendo menos para trabalhar. O, a Curar ele. Tudo que ele está agora. Está perdendo no trabalho. Precisa pagar. A vergonha que ele está. Agora com vergonha de andar isso na rua. Precisa pagar tudo. Mas. Os psuquim, passou 19 não está escrito que precisa tirar o olho. Então isso mostra que é verdade quando está escrito Você pega a mão, tipo, tipo em troca da outra mão, o que ele fez? Certeza a gente não tira o órgão da pessoa que fez. Mas, a, então, ainda mais, nos sábios explicam. Tem um grande rabino chamado Rav Shimon Sofer. Ele fala, mais uma explicação. Quando está escrito normalmente na Torá, o versículo é assim. O caso aconteceu, alguém sequestrou uma pessoa e vendeu ele. Pena de morte. Alguém que o boi dele chifrou o boi do outro. Precisa pagar. Normalmente é escrito o caso depois do pagamento. Depois, o que que precisa fazer? Inve e aqui não dá para explicar Ah, tira o olho porque ele tirou o outro. Não dá, quer dizer que você está colocando o castigo antes do caso. Isso é impossível, a gente nunca viu isso na Torá. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, está escrito Tachat quer dizer normalmente na Torá Tachat quer dizer uma coisa outra em vez, ele te olho do outro, vai pagar outra coisa. Onde a gente está vendo isso? A gente está vendo isso tá, quando está escrito a palavra Tachat sobre Abraão avin. Abraão Avinu, ele fez a Kedat Yitzhak. A Shem falou para pegar seu filho para sacrifício. Aí no final a Shem falou, não é para sacrificar seu filho. Aí tinha lá um carneiro, pegou o carneiro e colocou como sacrifício tachat beno. Quer dizer, tachat, em troca, quer dizer, em vez de pegar o filho, pegou o carneiro. Quer dizer que tahat normalmente é outra coisa. Não é a mesma coisa. Então é isso que fala o Passuk. Ain quer dizer, ain se si ele prejudicou o olho, o vem prejudicou o olho de Shimon, Tá Indro vem, vai pagar outra coisa só para pagar o óleo do Shimon. Outra coisa. Qual vai ser, vai ser outra coisa? Vai ser dinheiro. Isso é a explicação do Rab Shimon de Vem no Gaon Divina, o grande Gaon Divina, 250 anos atrás. Ele traz uma coisa maravilhosa. Ele fala de onde a gente sabe que é dinheiro. Ele fala tahatain o que que tem embaixo do Ain? Se a gente está vendo as letras do Aleph-Bet, Ain o que que tem depois, a, a, a, embaixo disso, Tachat como embaixo, então Ain, então a primeira letra embaixo tem P, Ain P, Yud depois tem o KAF. Nun tem o Samech, Vira o que? Kessef. Dinheiro. É isso. ainda Embaixo do Precisa ser o Kesef. Então há todas as explicações. Mas a pergunta é. Por que Hashem usou essas palavras? Por que não poderia falar claramente? Paga dinheiro. que Texalem Kesef. Por que está escrito assim? Então. Sobre isso. Explica o Rambam. A gente sabe. Temos uma regra assim. Alguém que fez uma ação. E dentro dessa ação tem um castigo físico. E o um castigo de dinheiro. Como pode ser? Alguém que queimou as roupas do amigo dele, Shabbat. Alguém que faz fogo Shabbat e é pena de morte. Mas do outro lado, é, é, tem as roupas do outro. Então o que você faz? Vai pagar para o outro sim ou não? Fala a nossos sábios dá para ele o castigo maior. Castigo maior, ele queimou o Shabbat, fez, é pena de morte, mas não precisa pagar por outro. Quando tem um castigo físico e castigo de dinheiro, já não vai ter o pagamento de dinheiro, somente o físico. Agora a mesma coisa, vamos ver agora em Yom Kippur. Alguém que queima as roupas do amigo dele em Yom Kippur. Então o Yom Kippur não vai ter pena de morte. Normalmente, todo mundo acha que um Kippur é mais grave que Shabbat. É menos grave que Shabbat. Shabbat. um Kippur, ele vai receber chicotes, chama Malkut. E isso é uma coisa física e não vai pagar o dinheiro. Porque pagamento físico, pagamento de dinheiro, pagamento físico fica. Pagamento de dinheiro já vai embora, não vai pagar os dois. Agora o que está acontecendo? Alguém do dia de um que tirou o olho do outro. Então ele fez e tirou sangue. Alguém que tira sangue um que pô é verdade vai saber os chicotes com a gente falou. Mas ele vai pagar o olho do amigo se ou não? Aparentemente pagar o olho é dinheiro. A resposta é nem. Porque verdade o pagamento original é de devolver um óleo para ele. Precisava colocar. Tirar o óleo dele. Fazer um transplante. E colocar no outro. É isso a, as palavras. É isso que precisava ser feito. Ah, não dá para fazer isso. Precisa pagar do dinhe dinheiro. Mas isso é dinheiro. É somente trocar. Em vez que ele, ele precisava pegar o próprio óleo. E dar para o outro. Não dá. Então ele paga com dinheiro. Nesse caso tem dois. Castigos físicos. Não é dinheiro. Por isso ele vai receber chicotes. Ele vai pagar o dinheiro. Porque o pagamento do dinheiro é somente para trocar. Que não vão tirar o olho dele. É isso. Por isso é considerado. Não é considerado dinheiro e vai pagar os dois. Quer dizer. Que alguém que tirou o olho do outro. Certo que vai pagar o dinheiro. Mas também é considerado no original um pagamento físico. Ainda mais falar o Rambam e também falar o Rave Ben isso. Quando a gente está vendo uma situação que alguém tirou algum do outro, e não pode falar que aqui é somente pagar dinheiro e vai embora, não. Ele vai precisar correr atrás para o outro perdoar para ele, vai tirar, vai ficar, fazer de tudo para não somente curar o outro da maneira física. Mas mentalmente, ele vai precisar fazer de tudo para poder acalmar o outro. O que ele fez. Então, verdade, Aintahatayim original é uma coisa que precisava devolver para ele o olho. É isso, Aintahatayim. Por isso a Torá usou essas palavras de Aintahatayim, de não falou dinheiro. Se falava dinheiro, era fácil, tirou o olho do outro, dá dinheiro acabou. Ele é rico, para ele não fez nada. Então, o que quer dizer? Não! Verdade precisava tirar o olho de você porque você tirou o olho do outro. Mas não dá para fazer isso, como a gente falou, dá para ele dinheiro. Mas você vai fazer tudo para poder acalmar o outro e pedir perdão, como fala claramente o Maimonides, nessas alachotas. E aqui a gente precisa explicar uma coisa mais profunda ainda sobre. Essas duas coisas, Torá Shebirtav, Torá escrita e Torá Oral. A gente precisa entender que sem Torá Oral não temos nenhuma explicação Torá escrita. Muitas coisas. Tem escrito na Torá que precisa fazer Shekita, com faca, matar o canleiro antes de comer. Quais são as leis que não está escrito na Torá? A gente precisa em Torá Oral. Shlomo Amelch falou: meu filho, o moral do seu pai, e não abandona a Torá de sua mãe. O que quer dizer a Torá e mãe e filho? O que quer dizer isso? Explique sábios que como que para ter filho precisa do pai e da mãe, mas o pai está colocando somente o seme, uma coisa pequena. Mas dentro da mãe, isso que foi, vai ser feito, tudo, o feto, é feito dentro da mãe. Quer dizer que de uma coisa pequena é feita uma coisa maravilhosa, incrível, dentro da barriga da mãe. A mesma coisa, Torá Shevirtav, uma coisa pequena, uma palavra está escrito, mas precisa, sem a mãe, não vai ser feito nada. É muito importante, é potente mesmo o sêmen. Se não tem, não tem, então não começa. Mas aí vai ser desenvolvido dentro de Torah Shebealpe tudo. Todas as mãos, as pernas, os olhos, como feito dentro da barriga. A mesma coisa, a Torá Shebealpe vai explicar tudo. Assim que funciona a Torá e a Torá Shebealpe. E assim a gente precisa saber como é que existe dentro de uma casa. Quando tem um filho que faz problemas, quebra coisas e tudo isso. De repente, de repente chega o pai do trabalho. E a mãe está contando, olha o que ele fez. Ele quebrou aqui, ele fez assim, ele... Chega o pai. Muito bravo. Que agora dar uma batida para o filho. Muito bravo. E o filho está tremendo. Tá tremendo, meu pai quer, quer me dar um castigo muito grave. De repente chega a mãe e vai acalmar o pai. Fala: não, não, não, não, não bate nele, não bate nele. Não faz nada errado para ele. Ele vai, ele vai voltar, ele vai, ele vai ser um menino bom. Não faz, não, não bate nele. E aí, sabe acalmar o pai. Mas será que tem uma contradição entre os dois? Os dois são totalmente diferentes? Não. Um tá. É o complemento do outro. O que quer dizer? O pai tá mostrando para o filho quanto é grave o que ele fez. É muito importante mostrar isso. E tá tremendo o filho nesse momento e fala: nunca vou fazer isso. E de repente vem a mãe e fala: ah, você tá fazendo agora a chuva? Ah, então dá para trocar, não precisa saber batidas. Então agora você vai arrumar o que você fez. É sempre assim. É isso a união entre o pai e a mãe. Não é um contra o outro. A mesma coisa à Torá. A Torá Tav fala: Você tirou o órgão do seu amigo? Que isso? Você agora vai tirar seu órgão? É muito grave isso. É isso o oh pai. Isso Torá Tav. a Torá Shebiktav. Vem na Torá Shebiktav e fala: Dá para. Dá, dá para consertar. Dá, dá para achar um jeito. e é como a mãe. Então a pessoa vai sair, vai entender que ele fez uma coisa mesmo muito errada, mas do outro lado vai ter uma saída. É isso que a gente precisa também sempre saber. Que quando a gente quer educar nossos filhos, precisa sempre ter essa esse equilíbrio. De um lado mostrar que é muito errado o que eles fizeram. Mas do outro lado... A gente precisa transmitir para eles também a parte da piedade, a parte do amor, a parte que tem como consertar. Isso precisa transmitir. Alguém que trata o filho dele somente com rigor, somente muito severo assim, ele vai passar para o filho essa mentalidade de ser com rigor, de ser com violência. Então é isso que ele vai receber o filho. Mas precisa ser o equilíbrio dos dois. De um lado mostrar quanto é grave, e do outro lado como consertar. Isso que a gente está vendo na nossa parasha. A gente precisa dos dois. Torá Shebir Torah Torá Não existe pai sem mãe. Não existe pai mãe sem, sem, pai sem pai. Precisa dos dois. É aí que a gente tem uma Torá completa. Que a mesmo, Ele deu também Torá Shebir e também Torá Shebeal Pê. Shabbat Shalom.